A temperatura aumentou, correntes marítimas não sabiam o quanto era extremo. Desencadearam uma onda de destruição pelo nosso planeta. O Rio East engoliu o sul de Manhattan. Aquele momento, quando encaramos nossa extinção, foi então que o mundo se uniu e decidiu reagir, não representando seus países. Milhares de satélites que aplicavam contramedidas feitas para controlar os estalo. Deram uma rede de satélites um nome técnico. Liderada por um homem. Tempestade. Planeta em fúria. É. Lozum? O cara do Dot Boy, não é? Yeah. Toma! Toma! Todo mundo aqui te deve. Oh, meu, meu. Vai, vai. Recebe agora Jacob Lawson, coordenador-chefe de Literalmente, tive que vir lá do espaço para cá. No número 2814, os Estados Unidos terão de passar o controle. Nessa, senador, eu não queria atrasar a reunião, não, mas uh, o senhor disse. Eu estava lá em cima com uma equipe internacional de 600 pessoas. não que até se parecia com o senhor. Muito esperto, mas até que aconteça, nós temos autoridade sobre a operação E usa em seguir procedimentos, numerosas violações à cadeia de comando Não sabia que um capacitor ainda tem carga, mesmo se desconectado Ele ia ter aquele dia em questão em que o senhor para, para, para, para, acionou o Dutch para, para, para. Boy aí no Atlântico Norte que matariam dezenas de milhares de pessoas Dutch Boy seguirá adiante sem o senhor Será? Sim, senhor Ótimo terá que mandar parte da sua equipe embora deixamos as coisas deixaram seus lares e suas famílias e arriscaram as suas vidas para salvar para levar o crédito por tudo que a gente faz para poder voltar para o seu senado, senado. desculpe reunião encerrada reunião encerrada bem não tava até certo ponto ah, não de... <risos> isso é um talento isso é um talento ué por que não ah, Isso é é ótimo. Tá brincando? Ah. O que você quer que eu faça? Ah. Eu não tenho outra escolha. Ah. Tá demitido. O assistente Lawson. Ah, você está com de gravata nova? Reparei, sim. Somos treinados. Eu não tenho permissão para ter conversas informais enquanto eu estou interferindo no meu trabalho. Não quero atirar em você. <risos> ah, o presidente pediu uma reunião de segurança e não estava agendada. Desculpa, eu não entendi. Eu não disse nada. Feito no Afeganistão, uma equipe de reconhecimento da ONU encontrou o presidente. Os Absoluta. Podemos dizer que esse foi um caso isolado? Todos. Simples. Desativar os satélites da Ásia Central até saber o que deu errado. Isso. Protegê e protegê-las. E protegeu. E não podemos esquecer que é ano de eleição, se desativarmos. Temos uma dívida com as vidas daquelas pessoas. A nossa única preocupação. Nós não podemos fazer nada. Uma equipe internacional na própria estação. Não engravatados. Engenheiros. Estamos prontos para a transfinca. Então vamos cuidar desse problema e da solução que nós controlamos. Entendido? Eu sei que não vai gostar, mas pelo que eu vi só tem um cara para chamar. E ninguém entende daquela rede mais do que ele. Por favor, não tem... Acreditei em você. Você é esperto. Eu... Não, senhor. Ótimo. Preparar para a chegada do satélite do. Instituto pronto para lançar. ...estão fechadas. Quero um relatório completo de todos os. Recorde aqui, rapaz. É que eu tenho que reprogramar. Ah, para com isso, tio Max. César. Estou trocando conversor. Meu Deus do céu. Mais para cá. anos? Treze. Você devia fazer parte oh. da minha vida. Um oh, fim de semana por mês. Ah, que bom. Me fala, como vai a sua mãe? E aí, Jake? Estão chegados que tínhamos um código secreto. Tô falando sério. Jura? Sim. Foi bom te ver. Ah, não. Um beijo. Se cuida. que essas peças que não vale o seu talento. Tá aí. Tá brincando? É eu... o pelo meu próprio irmão. Aí eu perdi a minha família. A rua é pra lá, ó. Você. É. E ontem, mim. Tirando a sua filha e o seu timinho de futebol. Não? Então, por que. Só que foi assim que nós fizemos com que 17 países concordassem em montar... É, se você se acha o melhor... <laughs> Eu sei que você se acha... Ordens de alguém, imagino. Vai. Shenglong, long senha... Eu Afeganistão? Boa. O que, que eu te falei de ficar ouvindo a conversa dos outros? Você nunca fala. Lá cem vezes. Não me trata que nem criança. Um cara morreu. Oh, minha filha, pensa que eu só vou fazer uma viagem de umas duas... É, você tem razão. Só pelo trabalho, não. Às vezes, irmãos mais novos não vão cansando de ouvir isso. Talvez você devesse ouvir. Quer mesmo ver a mamãe? Boa. Podemos todos voltar que você volte vivo. E você não é lá muito. Obrigada. Ah, tá. Eu. Promete. Já, já eu volto, tá? Para quatro. Decolagem menos de uma hora, toda para embaixo. Contagem regressiva de um minuto. A preparação de convite auxiliar compulsada. Como se sente voltando para casa? Você estava aqui comigo. Atmosfera, né? Isso. Ó, é. oh, ouviu isso? Me desculpe. Es, escuta só. Esse... Mas quando eu saí, estava tudo perfeito aqui. Ó, oh. meus parabéns. Um tripulante morreu. Ah, o braço ainda tem essa carinha de cowboy, né? <risos> eu não quero te ofender, só que a situação aqui. Vamos pular logo para a parte de nomes e cargos? Uhum. A... Do Seth? Você é o Jake Lawson? Peraí, o próprio? É, é, não bati com o, o, o tempo que já passou. Enfim, a gente não tem muito tempo. A gente tem três problemas pra isso. Gás, a gente viu tudo pela TV. Sei, garotinha. Vai acreditando nisso. Tem o presidente e eu. Os dois na linha de fogo. Quem vem? Não, não é verdade. Não, eu tenho prioridades <risos> e você... Poxa, por que a gente tem que se esconder assim, hein? Um dia, meu amor. Hum. É porque o trabalho vem primeiro. Eu vou ter... <risos> Oi, alô? Max, é o Sheng. Sheng, cara. Nossa, você tem sorte de estar vivo. Olha, eu não tenho certeza. Eu conferi várias vezes, mas não consigo acessar o satélite de Hong Kong da rede. As únicas pessoas com o poder de bloquear trabalham aí com você. Espera. Trófica, pode criar uma coisa bem pior do que a é que nós tentamos evitar Chamam de gel o tempo pelo mundo Depois que passarem ah. de um limite, as tempestades criam... Obrigado o Hong Kong está ligado ao Dutch Boy Sugeriu que estão querendo encobrir alguma coisa Faça chuva ou faça sol, você sempre vai, Amor, né? eu levo o meu trabalho a sério O satélite que pifou no Afeganistão usa ondas sonoras para atrasar movimento molecular causando resfriamento. Ah, vamos pegar todos os satélites, barata, tonta, para ver se a gente acha a ser exato. E nós vamos olhar cada um deles. Dana? Oi? Oi. Tem tempo para me visitar no jardim de infância. Bom, é que eu tenho favores. Eu estou com um problema no meu holoframe. Eu tenho cara de sopolar? Não, eu tô com um problema para acessar o satélite J-22 em Ronco. Ah. Pelo que tá parecendo... Não. Não, não tô namorando ninguém. Bloquear seu acesso sem você saber que era de propósito. Mas isso ninguém, eu não vou. Mas eu não escolhi trabalhar aqui ah. pra sentar numa mesa o dia inteiro, então o que... Não conta pra ninguém, hein. Da Casa Branca. Babacas de Washington, é? Eu diria que eu sou o babaca principal de políticos. É, eu nunca disse isso. Eu também não. Bem, porque isso não pode acontecer. Sim, senhor. Se te... Obrigado, senhor. Mentiu pra mim. De novo. Eu não... É. ...sérios para acessar os satélites do Dutch Boy. É, nós temos... Tentei acessar o satélite de Hong Kong. Eu sabia... Bom, por aí, não vai conseguir relatório nenhum. Não, nós temos que tirar. Eu sei que isso te assusta, mas o que você acha de contar comigo trabalhando só uma semana? Depois que a mamãe e o papai morreram, você foi preso por agressão. Pois é, beleza. A situação é essa. Acho que eu não tenho outra escolha, porque eu preciso. Um Do 22 a caminho para análise. Pode abaixar. Já era para ter descido. Chega, desliga. Ele não está respondendo. Caramba, gente! Alguém abre a porta. Nós vamos pegar cada uma das pecinhas. O acidente provocou um curto-circuito e fritou os discos. Eu assisti um vídeo do acidente que matou... E um deles... Ficou preso na torre de comunicações. Estão intactas. Se a gente der sorte, o disco corrompido ainda tá Eu acabei de chegar em Boston. Me encontra. Eu descobri. Preparar para a descompressão. Beleza? Porta aberta, molecada. Pronto. A saída está. Ok. Tá, pessoal, pode voltar. Já estamos voltando. O que houve? O que foi? O que houve? Por trás entrou em pânico. Você me. Não, não tá com todos os painéis solares, cara. Eu tô bem. Obrigado por perguntar. Ótimo. Todos, Você acha que conhece. Mas tem alguém que não quer que a gente veja o que tem nele. Né? Isso não foi defeito. Não. Sem dúvida, a morte do McMurti foi proposital. Não. É o que eles pensam. Quando montamos a estação, nós instalamos uma biblioteca separada... Não. Você foi... Na sala Max, só um pouquinho. Ambulância agora, do concerto. O quê? Conferência virtual inicia. Eu queria pedir desculpa desculpa ah, tá bom então Você... o celular dele caiu em que nada eu tentei sabotagem no mecanismo estragar o papai sempre ninguém gosta de errar na época eu não entendi direito o que aquilo queria dizer a transmissão. Transmissão encerra. Conversa decente que tivemos em anos. Oi. Ai, ai meu Deus. Dá pra... Foi, a Barbie Espiã largou você? Eu tenho que te mostrar uma coisa. Eu e quebos, Kenny. Desculpe é que. Eu não sou boa. O celular dele caiu em que. É a primeira uhum. palavra. O segundo número, nove. Avança nove palavras. E quem bolou esse código? Tinha 12 anos? E nove, dois, nove, cinco, cinco, oito. Hum, Cacete. Escuta, se você não quiser mais... a russa ou comer pimenta. Hum. Projeto Zeus? Isso. É... Tá duplamente bloqueado. Parece um teu acê. Própria ah, Raquel. Ah. Teria que lugar, eu não tem credencial para isso. Que merda. Tamb... Não se mexa. Ai, Ai meu Deus. Espera oh, oh, aí, amor. Calma, eu quebrei uma das taças de vinho e ela caiu. Eu chamei ela aqui porque eu preciso de ajuda. E pelo que parece, preciso pra você. Eu fiz um juramento, Max. Temos regras. Increto invadiu o servidor da Casa Branca e pegar arquivos ilegalmente. É porque sem dúvida é importante. Você sabe que isso? Por favor. Matou MacMorte. Descobrindo o porquê chegaremos no culpado. Mas não dá para acessar... É. Mas. Metida. Félix do Afeganistão. Mais descobrir. Câmeras não são permitidas Aqui, qual é a senha? O que, que vocês estão fazendo? Quem fez aquilo, matou o Mahmoud. e Baixa a arma E por que você não me contou? Vocês viram a mesma gravação 26653 26653 na mosca. Foi gerado pelo próprio computador do satélite. Por que foi plantado? Projeto Zeus. Tem dezenas de milhares. Todas as coisas que a gente já viu. Ah, Dana, será que dá pra mostrar eles pro segundo defeito acontecer em Hong Kong? Aonde você... Disfarçando um crime com uma série de acidentes. Mas pode ser uma série de... Conferência Tades. virtual iniciada. Oi. eu recebi a mensagem. E é, é pior do que a gente... Já até matou um homem que descobriu o esquema. Eu acho que ainda não acabou. É, e funcionou perfeitamente, sem falhas, dia após dia, ano. Mas não é tarde demais. Dá pra consertar isso antes que aconteça de novo. Mas eu não consigo só pagar. Só tem um jeito. Desligando o Dutch Boy tentando. Vamos nessa. Sem problema, eu autorizo. E o único que tem essas senhas é o presidente. A ideia de desligar o Dutch Boy mesmo, que só por uma hora colocaria o planeta... Mas o presidente sabia. Não. Ah, peraí. Pra matar, pra encobrir, e um vírus que só pode ser impedido com as... Duas semanas pra perder o controle autônomo. Ele pode até concordar, culpar o presidente. Tá. Alguém aqui já até tentou me matar. o lá. poderia entrar no avião sem dar um para você. É ah, Sarah, olha, o Jake precisa que nós roubemos o Afeganistão, Hong Kong, Shang, a simulação doida. Escuta, as senhas estão no holoframe do Palma. O Palma pede um tempo sozinho para tomar banho e fazer ligações antes de duas Ai, não creio. Ah, é. Todas as coisas. São quase 200 satélites alertando o defeito. Perdemos totalmente o controle do satélite de Tóquio. Max? Ah, não sabia. É, Leve-o até mim. Vamos tirar umas fotos. Ah, que gentileza sua, senhor. lançar os substitutos o máximo que der. E vão bater nos satélites infectados, é claro. Iniciar. Alerta. Satélite em rota de colisão. A temperatura da cidade. Temos registros de diversas mortes. Tóquio e agora Rio são os primeiros hum. eventos catastróficos desde o lançamento. Ai, meu Deus. Ô, Max! Vem cá. Eu grudei você para esse carro. Eu sei tudo sobre você. Fala o que que houve. Eu... Talvez eu possa ajudar. Talvez. Estamos só a 90 minutos de uma tempestade global. Da qual não. É sério? Disse que me contratou porque confiava em mim, não é? Presidente, irá até Cabo canaveral. Não, não, não, não, não, não. Não podemos falar com. É bom ter certeza. E qual é a prova? Eu tenho provas. São dezenas de arquivos, tá? Não. Porque o presidente é a senha em si. Geometria e argumentar. Satélites em estado crítico na Flórida. Mandar satélites. de estação iniciada. Fase 1, começando a cópia. Estação, não vamos conseguir controlar os satélites. Tem bastante de programação para cancelar o comando. Os tanques de combustível são os primeiros a cair. Depois, sessão por sessão, até comando. Ei, o cara! É ah. Essa porcaria de vírus. pode podia ajudar a isso. Ah. Ah, tá. ah. Mas você vai! Que diferença vai fazer? Se você não parar, você não vai ter planeta para gastar essa grana. Porque milhões de pessoas vão morrer. Fica à esquerda. Falamos com ele lá. Esse é apenas um passo para o sucesso do presidente Palma, com o porta-voz da Casa Branca nos quatro anos. Encabeçando... Onde você estava? A simulação mostra que Orlando vai ser a próxima cidade-alvo. Aqui? ainda vamos roubar as senhas? O próprio presidente é você. A não ser que queira roubar os dedos e os olhos dele. Você pega um carro, eu pego o presidente. Evacuar para local seguro, Alfa. Vai, vai, vai, vai. Travesse trás, para trás. Já localizou os atiradores. Frente do mezanino Vocês dois, para a saída de emergência agora. Precisa vir comigo. Ame. Sigam todas as instruções. A dana hackeou para mim. Foi isso que eu consegui. O que está acontecendo, logo. Vamos, pô. E um presidente morto? Ele vai dominar o gabinete? muda de hoje O Jake. Ele mandou mensagem ou... Ele não está em casa. Atenção todo! Entrem em seus módulos de evaporação designados. Quando meu irmão pegar as senhas, alguém tem que estar aqui para executar um... o plano. Sou a comandante. Não. O meu irmão só vai com... Tem que inserir manualmente no núcleo do mainframe. Adeus, Ulti. Ao fim, desvende. Encosta aqui. Dá com aquilo lá? Sim, depois que passar, eu serei o único. Chama de genocídio, eu chamo de medida preventiva. Por, Por que você fez isso? Porque ninguém mais faria. Dando de Deus. E o Dutch Boy é um brinquedo de um Deus? Maldiria? O quê? Vamos embora, Alonso. Aquele Está em autodestruir Seu irmão está guardando vocês Vamos Jake Jake, era o Deacon. A Atlanta não foi atacada Graças a Deus Oito minutos Mais ou menos João. Espera um pouco O que é está acontecendo? Você já... A senha não para a autodestruição, não é? Não pode ser Deve ter um jeito de mudar isso e só Deus sabe. Era eu que devia cuidar de você. Você me perdoou? Perdoou, claro. Meu avô. A gente se vê. Transferir para a Geotempestade. e 5 minutos e 51 segundos. <tos> ...sofreu um acidente devastador de alguma espécie. Temos informações... ...mais informações assim que for possível. A auto em fase 4. Inválida. Quer ajuda? Tá fazendo o que aqui? Eu já te disse. Saiu do O satélite for desativado, me avisa. Eu vou reiniciar manualmente.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 Lawson? O cara do Dutch Boy, não é? Isso. Toma, toma! Todo mundo aqui te deve... <risos> filma, filma, filma. Vai, vai. Recebe agora Jacob Lawson, coordenador-chefe de... Literalmente, tive que vir lá do espaço pra cá. Ou <risos> no número 2814, os Estados Unidos terão de passar o controle... Nessa, senador, eu não queria atrasar a reunião, não, mas uh, o senhor disse...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 Preparar para a chegada dos do satélite do. Instituto pronto para lançar. <Sos> ...estão sendo fechadas. Quero um relatório completo de todos os. Acorde aqui, rapaz. É que eu tenho que reprogramar. Ah, para com isso, tio Max. César.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 Podemos todos voltar, que você volte vivo. E você não é lá muito. Brilhagem. Ah, tá. Eu. Promete. Já, já eu volto, tá? Você aterra a regulagem dentro de uma hora e para embaixo. Contagem regressiva de um minuto. 你要控制法人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 Você ferrar com todos os painéis solares, cara. Eu tô bem. Obrigado por perguntar. Ótimo. Eu Você acha que conhece. Mas tem alguém que não quer que a gente veja o que tem nele. Isso não foi defeito. Não. Sem dúvida, a morte do McMurti foi proposital. Não. É o que eles pensam. Quando montamos a estação, nós instalamos uma biblioteca separada... Não. Você foi... Na sala. Max? Só um pouquinho. Chegue! Ambulância agora. Do Ponsor. O quê? Conferência virtual inicia. Eu queria... Era pedir desculpa e desculpa ah, tá bom então Você. o celular dele caiu em que Kane. nada eu tentei sabotagem o mecanismo estragar o papai sempre ninguém gosta de errar na época eu não entendi direito o que aquilo queria dizer a transmissão. Transmissão. Tem ser... A conversa decente que tivemos em anos. Oi. Ai, ai meu Deus. Pra... Foi a Barbie lá com largou você? Eu tenho que te mostrar uma coisa. Eu em quilos, Kenny. Desculpa, é que... Eu não sou boa. O celular dele caiu em... que É a primeira uhum. palavra...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 mosca foi gerado pelo próprio computador do satélite. Por que foi plantado? Projeto Zeus tem dezenas de milhares. Das coisas que a gente já viu, Dana, será que dá para mostrar eles para o segundo defeito acontecer em Hong Kong? Aonde você? Disfarçando um crime com uma série de acidentes. Mas pode ser uma série de ataques. Conferência virtual iniciada. Oi, eu recebi a mensagem.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 A ideia de desligar o Dutch Boy mesmo, que só por uma hora colocaria o planeta... Mas o presidente sabia. Não. Ah, para matar, para encobrir. E um vírus que só pode ser impedido com as cinco Duas semanas para perder o controle autônomo. Ele pode até concordar, culpar o presidente. Tá. Alguém aqui já até tentou me matar. Vamos <risos> lá. Poderia entrar no avião sem dar um avô para você. É Como louco? Sarah, olha, o Jake precisa que nós roubemos o Afeganistão, Hong Kong, Shang, a simulação doida. Escuta, as senhas estão no whole frame do Palma. O Palma pede um tempo sozinho para tomar banho e fazer ligações antes dos eventos. Ai, não creio. Ah, todas as coisas. São quase 200 satélites alertando o defeito. Perdemos totalmente o controle dos satélites de Tóquio. Max? Ah, não sabia... É, Leve-o até mim. Vamos tirar umas fotos. Ah, que gentileza sua. os substitutos o máximo que der e vão bater nos satélites infectados é claro início alerta satélite em rota de colisão Alerta de gel tempestade. Orlando, Flóvia, vem. falecido falecida esposa. Eu sei. O chuvo de granizo já na história. perigosamente a temperatura da cidade. Temos registros de diversas mortes. Tóquio e agora Rio são os primeiros eventos catastróficos desde o lançamento. Um. Ai, ah, meu Deus. Ô, oh, Max, vem cá. Eu grutei você para esse cargo. Eu sei tudo sobre você.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 Estado crítico na Flórida. Mandar satélite... de estação iniciada. Fase 1, começando agora. estação, não vamos conseguir controlar os satélites. Alto. Tudo... Tem de bastante de programação para cancelar o comando. Os tanques de combustível são os primeiros a cair. Depois, sessão por sessão, até comando. Ei, o cara! É, meu... Essa porcaria de vírus podia ajudar a acertar isso. Chega! Ah. Mas você vai. Que, que diferença vai fazer? Se você não parar, você não vai ter planeta para gastar essa grana. Ah. Porque milhões de pessoas vão morrer. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Fica à esquerda. Falamos com ele lá.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 Evacuar para local seguro, Alfa. Vai, vai, vai, vai. Já localizou os atiradores. Frente do mezanino Vocês dois para a saída de emergência agora. Precisa vir comigo. Sigam A dana hackeou para mim. Foi isso que eu consegui. É o que está acontecendo, Lopes? Vamos, por isso e um presidente morto ele vai dominar o gabinete Senhor. A agenda presidencial sempre muda de última hora. falar com o Jake. Ele mandou mensagem ou. Ele não está em casa. Atenção, todo! Entrem em seus módulos de evacuação designados. Quando meu irmão pegar as senhas, alguém tem que estar aqui para executar o. Sou o comandante. Não. O meu irmão só vai com. Tem que inserir manualmente no núcleo do mainframe. Adeus, Ud. Ao fim desende. Encosta aqui. Tá com aquilo lá? Sim, depois que passar, eu serei o único.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 Está em autodestruir Seu irmão está aguardando vocês Vamos Jake Jake, era o Deco a Atlanta não foi atacada Graças a Deus Oito minutos Mais ou menos Jorlon Espera um pouco O que é está acontecendo? Você já... A senha não para a autodestruição, não é? Não pode ser Deve ter um jeito de mudar isso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 Sofreu um acidente devastador de alguma espécie Temos informações Mais informações assim que for possível Autosvisão em Fase 4 Inválida Quer ajuda? Tá fazendo o que aqui? Eu já te disse Eu vou reiniciar manualmente. Sua casa é bem legal, Jake. Ah, obrigado. Mas eu volto logo.